Este é o famoso ad hominem, que consiste no ataque pessoal e direto ao oponente, sem se ater ao argumento propriamente dito. É uma estratégia inútil, visto que atacar o argumentador não diminui a veracidade do argumento proferido por este último. Muitos ufólogos se deparam com este tipo de falácia. Há pessoas que se tornam ufólogas apenas pela vontade de afastarem visitas indesejadas de pessoas da própria Terra mesmo. Estuda suficientemente para entender o que lhes aconteceu e evitar comentários maldosos que visam modificar suas histórias a fim de obter algum tipo de lucro com a sua divulgação. O recurso do Ad Omni foi utilizado com pessoas como Yeltsin Yalman, Bob Lazar, George Adansky e muitos outros ufólogos. Alguns deles são acusados de objetivar atenção e projeção financeira. Mas, com o passar dos anos, nota-se que é muito difícil encontrar alguém que tenha conseguido atingir alguma meta real com ganhos financeiros utilizando a ufologia. Algumas testemunhas de OVNI também são vítimas deste tipo de falácia. Muitas vezes, as testemunhas são pessoas que vivem em locais isolados e por diversos momentos é comum encontrar pessoas que não conheceram a televisão, ou ainda que tenham assistido filmes que retratam temas ligados à ufologia. Contudo, essas pessoas são ridicularizadas e tratadas como impostoras e embusteiras, são taxadas e marcadas como contadoras de histórias e finalmente estigmatizadas por seus próprios conterrâneos, por simplesmente relatarem algo que não sai de suas mentes e que causou uma mudança em alguns de seus dias nos locais que já conhecem há anos. É claro que há pessoas que aumentam suas histórias por se acostumarem à fama criada após um possível contato inicial com seres extraterrestres. Mas há muito mais aqueles que não querem nenhuma mudança em suas rotinas. Realmente há pessoas que prezam pelo anonimato e, na maioria das vezes, são pessoas que preferem vidas mais simples. Vídeos autênticos e fotos autênticas, mesmo que tenham elementos não identificados, por vezes são instrumentos de ataque a pessoas que as tomaram em momentos que poderiam ser considerados reais. Realmente há vídeos e fotos falsas que competem pela atenção de desavisados nos meios de comunicação e na internet. Mas, muitas vezes não se aplica a alguns casos. As pessoas que tomam essas imagens são surpreendidas e combatidas em sua integridade moral, que é desconhecida pelo agressor. Ao utilizar a falácia ad hominem, o agressor verbal não se importa se o que ele próprio diz é verdade ou não. O único objetivo dele é calar a testemunha, utilizando de recursos e dados não confirmados, e até que alguém se preocupe em verificar a procedência, toda uma investigação ufológica pode ter sido prejudicada em seu total. Você já viu um disco ou OVNI? Viu luzes que se movimentam de forma estranha à noite? Viu seres estranhos? Deixe abaixo sua história, pergunte, sugira temas. Falaremos sobre conspirações, falaremos sobre acobertamento, ufologia e mistério. Este é o canal Alienats.